Muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu gostei, não tinha, não tinha ouvido ainda essa expressão dos screen is yours agora na nossa era é, da conferência, da videoconferência, eu vou incorporar. Muito obrigado, muito bom dia, doutora Natália Dias, CEO do Standard Bank Brasil. Temos aqui conosco é, também a nossa equipe em Brasília, destaque para o embaixador Kenneth Nóbrega, nosso secretário para negociações com a África, do Ministério das Relações Exteriores, Brasil. Eh, senhoras e senhores, eh, audiência que prestigia esse evento, para mim é uma grande alegria estar eh, com os senhores, com as senhoras aqui nesta manhã para nós em Brasília eh, e eh, queria dizer que antes de tudo recebi com grande satisfação esse convite para estar com os senhores, porque eh, falar da África é eh, também e muito especialmente falar do Brasil. Né? Eh, e igualmente porque eh, estamos muito entusiasmados com as perspectivas de um novo, mais produtivo relacionamento eh, com a África. Então, ele eh, nos dá a oportunidade não só de falar daquilo que nós estamos pensando e fazendo em relação ao continente africano, mas sobretudo, talvez para nós, mais importante do nosso ponto de vista, ouvir e eh, recolher ideias, recolher percepções, eh, sobretudo do, do setor privado. Concordo inteiramente com eh, essa apreciação de que ao setor público cabe, digamos, preparar o campo de jogo institucional, mas às empresas, aos empreendedores, cabe realmente jogar o jogo da, da aproximação entre os dois continentes. Acho que esse é um conceito absolutamente chave eh, nessa nova eh, política brasileira com a África. Ah, aliás, esse é um tema interessante do ponto de vista de expressão, para voltar também a, a um tema de, eh, de uso do idioma. né? Eh, tradicionalmente se diz aqui no Brasil eh, política brasileira para a África. Como se nós Aqui no Brasil, fôssemos capazes de pensar tudo e propor uma é, aos, aos países africanos uma política, uma série de medidas. né Na verdade, a gente tem usado a expressão política brasileira com a África, política do Brasil com a África, porque temos que construí-la, queremos construí-la é, em conjunto. É, isso tudo se deve à nossa história, evidentemente, à nossa cultura, à nossa formação, do nosso povo. É, agradeço muito a senhora Natália por ter é, mencionado essa parte de uma locução que eu fiz no ano passado sobre é, essa conexão entre o Brasil e a África através da nossa formação e, portanto, um Brasil que se quer mais próximo do seu povo, uma política externa brasileira que se quer feita a partir do seu povo é necessariamente é, uma política com um grande destaque na relação com a África. É, e temos, portanto, esse passado, essa cultura que é passado, presente, futuro, e temos é, esses valores do presente, muito especialmente, diante dos desafios que nos enfrentam. Diante dos desafios que nos enfrentam. É, o crescimento econômico, na luta contra o crime organizado, cada vez mais presente e é, agora, claro, diante da necessidade de nos recuperarmos após é, a pandemia. É, temos sido afetados dos dois lados do Atlântico Sul, é, não somente pela dimensão sanitária, evidentemente, mas talvez até mais fortemente pelas dimensões econômica e, e social. É, é um desafio imenso, mas é uma oportunidade também. O, que tá surgindo, o mundo que está surgindo após uh, a pandemia. É um mundo onde se redistribuem investimentos, onde se redistribuem uh, papéis, onde uh, as cartas do jogo estão sendo redistribuídas e uh, países como uh, o Brasil, países africanos, têm a oportunidade de se reposicionar nessa nessa trajetória uh, de, um, de um mundo pós-Covid. Uh, <coughs> Desde o começo da nossa administração, em janeiro de 2019, com a posse do presidente Jair Bolsonaro, nós temos tentado realmente reerguer esse país que se reencontra consigo mesmo, né? que se reencontra com a sua vocação de uma nação livre, de uma nação aberta ao mundo, e essa abertura não simplesmente do ponto de vista tradicional da cultura, da imigração, dos contatos, mas cada vez mais do ponto de vista econômico. É, nós temos um projeto muito ambicioso de transformação do nosso sistema é, econômico, é, de abertura, de inserção, é, com base justamente no, num ciclo de crescimento centrado no é, setor privado. Bem, é, no, é, na, no ano passado, trabalhamos é, fortemente com é, a África, com a ideia de termos esses novos novos conceitos, novos eixos para o nosso relacionamento com a África. Eu vou falar um pouco disso é, logo mais adiante. É, queria destacar antes disso que foram vários os contatos, encontros do presidente Jair Bolsonaro com chefes de Estado africanos, visitas de altas autoridades brasileiras à África e de dignitários brasileiros é, e de dignitários africanos é, ao Brasil. E só como exemplo, na, na posse do presidente Jair Bolsonaro em 1 de janeiro de 2019, e vieram a posse o presidente de Cabo Verde, o primeiro-ministro do Marrocos, eh, os ministros de negócios estrangeiros de Angola e São Tomé e Príncipe. Eh, depois, no contexto da, da cúpula de chefes de Estado dos BRICS, em Brasília, eh, o presidente teve eh, uma reunião bilateral muito produtiva com eh, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Eh, ao longo do ano passado, eu propriamente tive a oportunidade de receber no Brasil várias autoridades africanas, como os ministros do exterior do Marrocos, do Togo e da África do Sul. É, em todos os países, nós é, temos tido essa oportunidade de procurar novos é, horizontes. É, é, queremos ter, uma, como eu dizia, uma política conjunta com é, toda a África, mas ao mesmo tempo queremos ter, é, claro, um trabalho específico com cada um. Dos países africanos, dadas as potencialidades diferentes, as características diferentes. Isso também é algo que parece óbvio, mas não necessariamente foi sempre o caso. A ideia de que precisamos ter essa diferenciação, essa especificidade, sempre escutar o que, é, o que são as prioridades do outro lado, né? e não simplesmente quais são as nossas as nossas ideias. Bem, ainda. Nesse breve histórico do, que já fizemos em julho do ano passado, 2019, eu tive é, a honra de chefiar a delegação brasileira à reunião do conselho de ministros da comunidade dos países de língua portuguesa no Cabo Verde, em Cabo Verde, onde por comprovar a importância transcendente desse, desse órgão dessa comunidade que inclusive vai além da, das nossas duas nossos dois continentes. Com, Evidentemente países da Europa e, e da Ásia também, Portugal e Timor. É, mas com, claro, uma grande centralidade é, na, no continente africano e nessa relação é, de reconstruir um, uma agenda a partir de algo profundo, algo enraizado, como é a língua portuguesa. Mas de não nos limitarmos a, a essa dimensão é, da, do idioma e sim a partir dela construirmos novas iniciativas na, em áreas que são eh, vitais para nós, como a circulação de pessoas e cada vez mais também o tema eh, da segurança, além de continuarmos com eh, a valorização da língua portuguesa, que é eh, uma das principais línguas das Américas e ao mesmo tempo uma das principais línguas eh, da África como, como bem sabemos Bem eh, e, e tive eh, no final do ano passado em dezembro a oportunidade de realizar uma viagem por quatro países do continente africano, Cabo Verde, Senegal, Nigéria e eh, Angola. Eh, tinha planejado uma nova viagem agora para esse ano a países da África eh, Oriental, pelo menos uma, realmente duas, eh, mais viagens à África para esse período de 2020, onde infelizmente por causa da, da pandemia não foi possível realizar. Mas eh, nessa... Nessa viagem, eu queria mencionar justamente algumas especificidades, né? em relação a Cabo Verde, por exemplo, que é um dos maiores países do Brasil eh, na área de cooperação educacional. Eh, eh, com, uh, a, o fato de que recebemos no Brasil eh, centenas de eh, estudantes provenientes do, do Cabo Verde, que cria um, um laço extremamente estreito entre os dois países já eh, e acaba sendo também uma, um laço entre as duas entre as economias, né? Já que eh, esse conhecimento direto por parte dos de estudantes depois se traduz em, na capacidade de pessoas de atuarem de uma maneira diferenciada eh, na nos laços econômicos na criação de oportunidades econômicas. Isso tem se verificado muito claramente eh, em relação eh, ao Cabo Verde. Eh, em relação a, ao Senegal, nós eh, Sabemos que é uma das economias que mais crescem no mundo. Exploramos, é, queremos explorar oportunidades para é, o comércio agrícola, por exemplo, e para os investimentos agrícolas. É, no caso da Nigéria, é, é um imenso mercado para as nossas exportações agrícolas, mas é, queremos que é, seja também um destino de nossos é, investimentos nessa área. Achamos que cada vez mais o investimento no setor agrícola, isso se extrapola desse caso. Nigéria, acho que é um caso muito eh, especial, mas extrapola desse caso. Eh, os investimentos agrícolas são uma nova avenida que precisamos abrir, queremos abrir com eh, o continente africano. Bem, eh, o bom, Angola é um parceiro tradicionalíssimo do Brasil eh, na África, foi uma alegria também estar nesse, nesse país. Temos... Eh, uma agenda muito convergente em várias áreas, queria aqui dar uma, apenas um exemplo, algo que é muito premente hoje, para, e há vários anos para o povo brasileiro, para, para, o nosso, eh, para o nosso governo, que é o combate à corrupção, algo que também está sendo uma prioridade, que se tornou uma prioridade para eh, Angola, e temos cooperado já nessa área, por meio de troca de missões, troca de experiências, envio de missões eh, que, do Brasil, que participam desse processo de combate à corrupção eh, aqui. Eh, já agora em 2020 tive uma nova reunião com o então ministro dos negócios estrangeiros de Angola, é, falamos um pouco desse tema da, da parceria também na questão da segurança no Atlântico Sul, algo que queremos desenvolver com vários países da África. É, bem, é, nós, é, como dizia, apesar da, é, da, da nossa dos desafios, das limitações impostas pela pandemia, temos continuado com... Um diálogo muito profundo, cada vez mais profundo com diferentes países africanos. Temos previstos agora para o eh, restante de 2020 e início de 2021, eh, encontros bilaterais, reuniões de, de comissões de, de diálogo, eh, de consultas políticas, eh, que não se restringem exclusivamente ao tema político, mas também à dimensão econômica, com cinco países, Botsuana, Etiópia, Gana, Namíbia e Quênia. Bem, nós, portanto, como eu dizia, buscamos redefinir os eixos dessa nossa política com a África. E após toda uma série de contatos, toda uma série de troca de ideias, procurando reformatar essa, essa dimensão da nossa inserção no mundo, nós desenhamos, estamos procurando implementar uma política centrada em eh, quatro eixos, o eixo dos valores, o eixo da segurança e defesa, eh, o eixo econômico comercial e o eixo da cooperação. Né? Eh, não é por acaso que queria começar falando de valores, é porque realmente acreditamos que eh, qualquer interação internacional tem que estar baseada não simplesmente no interesse imediato, mas na identidade dos povos, na identidade eh, das nações, naquilo que eh, diferencia cada país e, portanto, cada par de países, cada par de regiões eh, ao redor do mundo. Acho que talvez tenha sido um dos problemas desse processo de, de globalização nos últimos eh, 20, 30 anos, o fato de que eh, essa dimensão foi muito deixada eh, de lado em função apenas da, eh, das estratégias eh, econômicas, digamos, de, de mais curto prazo. E estamos convencidos de que, a criação, a valorização desse substrato de valores, que portanto tem a ver com a cultura, tem a ver com a valorização da soberania, da democracia, da liberdade, isso cria uma base muito mais sólida para os intercâmbios econômicos. Isso, no caso do, dessa, dessa ponte, Brasil-África fica muito, muito claro. O... Queria só lembrar, temos falado muito nos fóruns internacionais, o presidente Jair Bolsonaro tem falado muito, por exemplo, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, do tema da liberdade. Né? Naquela ocasião, na abertura da Assembleia Geral, o presidente ressaltou que a liberdade é o bem maior da humanidade. Isso, para nós, é absolutamente essencial, isso não é um ponto de retórica, isso é a constatação, a partir de uma experiência brasileira, de que... Uma sociedade saudável que é capaz de prover é, prosperidade para o seu povo e ao mesmo tempo é, criar as condições para o, a dignidade humana, para o pleno exercício das potencialidades humanas, tem que estar centrada na, na dimensão da liberdade. E, voltando a essa crítica que um pouco fazemos ao processo de globalização, vemos que a globalização ao longo de 30 anos foi silente, foi é, indiferente. A temática da liberdade e da democracia Isso é um dos problemas que hoje nós é, enfrentamos é, no mundo Esse desafio de como é, voltar e é, repensar essa é, essa questão né? é, Eu acho que fica claro que não bastou Claro que foi muito importante todo o processo de abertura De criação de, de novos fluxos econômicos ao longo dessa, dessas décadas Mas isso não foi suficiente para prover a outra dimensão que é essa dimensão do significado, essa dimensão da dignidade que é, ainda está faltando em, em, nossas, em nossas sociedades e que é um dever nosso é, é, prover é, e, e buscar permanentemente. Bem, é, é, o segundo eixo da, dessa nossa visão é, é a aproximação e o trabalho conjunto em defesa e segurança. É, aqui há um campo imenso para o trabalho e uma urgência muito grande para o trabalho eh, conjunto. Eh, na América do Sul, nós cada vez mais vislumbramos, eh, infelizmente, essa realidade de um crescimento eh, do crime organizado e de uma articulação crescente e crescentemente transnacional do eh, crime organizado, que não se limita às atividades, digamos assim, tradicionais, do narcotráfico e contrabando, etc., mas que cada vez mais está ligado ao terrorismo, ao terrorismo é, de, é, digamos, agentes instalados em nossa região instalados em outras regiões, é, ao tráfico de pessoas, que é uma, algo muito dramático na, na América Latina como um todo, é, e a é, processos de corrupção, a processos de corrosão institucional em é, alguns países. Tudo isso articulado muitas vezes em torno de determinadas correntes políticas, de determinados projetos políticos no continente, na nossa região. E isso não é um problema sul-americano e latino-americano, cada vez mais vemos como um problema mundial por isso, porque essas estratégias criminosas, elas são transnacionais, transcontinentais, então muitas vezes verificamos que o narcotráfico oriundo da América do Sul acaba... Passando pela África, como a Europa e a outros destinos E alimentando grupos terroristas, por exemplo Que trabalham, que, trabalham, que infestam, como na nossa região que, né, que são tão nocivos a tantas regiões, infelizmente, da África e de, outras, e de outros continentes Então, são problemas que nós temos em comum e que nós precisamos enfrentar em comum Por causa desse caráter transnacional E desse caráter, digamos, multidisciplinar se dizer assim, o crime organizado. Na infraestrutura financeira, por exemplo, nós vemos uma uma coexistência e uma alimentação recíproca de várias vertentes do crime, sobretudo na lavagem de dinheiro e na transmissão ilegal de recursos. Se diz que o dinheiro do narcotráfico, do terrorismo, se lava junto, e essa lavagem conjunta tem a ver com uma nova estratégia dessas entidades criminosas. Isso é, é um problema que precisa se falar, né? é um problema que é, gostaríamos que não existisse, gostaríamos de estar aqui falando simplesmente de, de abertura comercial e, e de outros temas, mas é, o desafio da segurança, o desafio do combate ao crime organizado é, é muito premente. É, a permanência desse, e o crescimento, desse tipo de articulação político criminosa é, é um desafio gigantesco para as sociedades do mundo todo, e do Brasil e da África, muito, muito certamente. Então, nós, por exemplo, estamos acompanhando os desdobramentos do Golfo da Guiné, com o objetivo de apoiar os países da região para enfrentar a criminalidade que existe naquela, naquela região. É, nós instituímos, em 2019, aqui no Brasil, um grupo de trabalho interministerial para acompanhamento da situação no Golfo da Guiné, com a participação do Itamaraty e do Ministério da Defesa, e acabamos de nos tornar agora membro pleno do grupo do G7 de amigos do Golfo da Guiné, é um mecanismo que inclui, além dos membros do G7, países da costa Ocidental da África e outros países da Europa, e o Brasil, no caso. Como parte desses esforços de promoção da segurança nós mantemos eh, um oficial no Centro Interregional de Coordenação, sediado em AUNDE, que coordena as iniciativas regionais africanas para combater os ilícitos no Golfo da Guiné. Além disso, a Marinha do Brasil vem participando de exercícios navais na, naquela região e enviou eh, em 2019 eh, um oficial ao, ao Camerún para dar apoio técnico à instalação de um sistema de informação sobre o tráfego marítimo. Exemplos muito concretos dessa cooperação, que pode crescer muito na dimensão da segurança. Bem, é, trabalhamos muito e queremos trabalhar cada vez mais pela consolidação do Atlântico Sul como zona de paz, cooperação e estabilidade, né, é, em torno do, das opacas, né, a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul. Foi uma iniciativa dos anos 80, na qual o Brasil se empenhou muito, e eh, que precisa ser atualizado Nos anos 80 havia determinados desafios, eram mais ligados a, aos desafios eh, clássicos, digamos, dentro de um contexto de, de Guerra Fria, onde a ideia era manter, eh, digamos, a, o Atlântico Sul fora da, da tensão que se gerava em função eh, da, das características geopolíticas do que se chamou a, a Guerra Fria. Eh, então, formar uma região, um eixo através do Atlântico Sul, baseado eh, na paz e na cooperação. Hoje os desafios são diferentes. Hoje o enfrentamento é entre a, a liberdade, a democracia e o crime organizado. Isso é mais ou menos o um desenho que cada vez mais se faz, claro, não é entre eh, né, entidades políticas ou ideológicas com visões diferentes, é entre ah, aqueles que queremos nas nossas sociedades, país em desenvolvimento, construir estruturas sólidas, estruturas eh, profundamente democráticas eh, com oportunidades econômicas e, eh, e esse desafio do, da criminalidade. Eh, bem, eh, o, nós também no âmbito da, eh, da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, eh, Queremos, cada vez mais, enfatizar e trabalhar com o Centro de Análise Estratégica do CPLP, com um sede em Moçambique, que se dedica a pesquisa, estudos, difusão de conhecimentos em matéria de defesa, nessa ideia de que cada vez mais também temos a defesa e segurança como algo conjunto. Os desafios têm que ser A resposta aos desafios tem que ser atualizada e aquela distinção clássica entre o que é segurança e o que é defesa, ou seja, entre o que é trabalho da polícia e o que é trabalho de forças armadas de cada país, é recentemente posta à prova. Nós precisamos modernizar esse tipo de visão, acho que dentro de cada país e na cooperação internacional. Bem, na dimensão econômica e comercial, queria muito chegar nesse ponto, Dada a ênfase muito grande que esse encontro pode ter e está tendo, tenho certeza, nessa, nessa dimensão, é, o, é, nós temos uma décadas uma presença, uma tentativa de ter uma presença comer, comercial, econômica mais intensa do Brasil na África e é, diferentes é, estratégias, diferentes impulsos que aconteceram ao longo dos anos não resultaram, deram resultados parciais digamos para a nossa nossa estratégia precisamos agora pensar como eh, como voltar ah, a essa relação em, em novas bases eh, também de acordo com ah, as novas realidades e aqui eh, nós eh, vemos com muito interesse com imensa eh, e com uma imensa oportunidade a tendência de integração econômica e comercial crescente eh, no continente africano eh, nós, como eu dizia, queremos ter uma relação muito específica e muito produtiva com cada país africano, mas ao mesmo tempo eh, vemos que há essa, eh, essa oportunidade imensa de criar uma relação do conjunto da África com o Brasil, eh, em torno da própria integração econômica comercial que existe no eh, continente africano. Né? Então, eh, na, na primeira vertente, digamos, na vertente eh, mais bilateral, nós temos trabalhado cada vez mais com a promoção comercial, eh, tanto diretamente através da, das embaixadas que o Brasil mantém, quanto através da nossa agência de promoção eh, comercial, promoção de exportações e de investimentos, a Apex, eh, que eh, nós revalorizamos, nós eh, reestruturamos em alguns, eh, em alguns aspectos e que tem eh, tido, mesmo dentro da pandemia, uma atuação eh, muito muito significativa na diversificação da nossa presença, intensificação da nossa presença comercial é, na África. Mas, é, na, eu acho que a grande novidade, a grande é, a grande é, digamos, oportunidade que se abre é nessa dimensão é, de negociações comerciais é, que estão em curso na África e que, é, digamos, mudam a nossa visão em relação ao continente africano. Uma África que se integra, que eh, né, procura se estruturar a partir de um enfoque integrado e não, eh, como também foi o caso da América do Sul em muitos eh, sentidos, né, nós vivemos essa experiência de uma América do Sul onde cada país tinha relações próprias com o resto do mundo, mas faltava, como ainda falta, eh, integração entre nós. Há décadas também procuramos suprir essa deficiência. Vemos que talvez haja uma tendência semelhante na, na África, de buscar é, olhar para o próprio continente é, e não apenas é, para os outros parceiros fora da, da região. Então, é, é, isso é, nos, é, nos cria justamente uma, um interesse imenso justamente no momento em que o Brasil está se abrindo e procurando novas... Estratégias, novos eixos de inserção. Como sabem, fechamos no ano passado os dois maiores acordos comerciais eh, da, da nossa história dos últimos, das últimas décadas eh, com a União Europeia e com uh, o EFTA, eh, através do Mercosul. Né? Um, um impulso muito grande, graças à liderança, um impulso muito grande que o Brasil trouxe a essa, a, a essa dimensão. É, o Mercosul, aliás, faço um parênteses, ficou muito tempo parado muito tempo concentrado em aspectos não econômicos, um pouco perdido na sua vocação original, que é de abertura econômica, integração aberta e defesa da democracia também, um elemento que tinha se perdido ao longo do caminho. A partir do ano passado, conseguimos reestruturar essa essa vocação original do Mercosul, concluindo esses dois grandes acordos, redinamizamos o bloco de modo que é parte dessa nossa, dessa nossa estratégia. Mas, como eu dizia, o Brasil e a África hoje se encontram no momento em que acho que ambos estão no momento de, de repensar suas estratégias de desenvolvimento e precisamos estar juntos nesse, nesse momento. É, nessas viagens que já fiz, nessa viagem que eu já fiz a África no ano passado, eu explorar com os vários países visitados esse tipo de Ideia de como, eh, através das relações bilaterais excelentes que nós temos com tantos países africanos, chegar a uma relação eh, com o conjunto da África. Isso, para nós, é a grande, é grande ideia, o um grande desafio no momento e quero, inclusive, escutar muito mais as ideias eh, dos senhores sobre, eh, sobre isso. Né? Eh, bem, eh, eh, nós eh, verificamos uma esse ano uma com toda a crise, em função da, da pandemia, uma certa retração das, das trocas comerciais, mas isso é normal, nós temos uma oportunidade imensa de retomar a partir do ano que vem. Inclusive porque a economia brasileira já está num processo muito rápido de recuperação, o, os números desse, do final desse ano serão certamente bem melhores do que se imaginava alguns meses atrás. Os índices de emprego, de, de investimentos, tanto investimentos domésticos, quanto investimentos produtivos, investimentos estrangeiros diretos, são muito animadores, de modo que 2021 certamente será um ano de crescimento acelerado e espero que seja o caso tanto no lado brasileiro quanto no lado africano. Embora, como eu dizia, tenha havido queda na corrente de comércio em comparação com o mesmo período de 2019 nessa parte de 2020 até aqui, houve ainda assim um crescimento de diversos itens na pauta de exportação brasileira para a África. Isso é muito significativo da potencialidade, sobretudo, do setor agrícola. Então, eh, houve, eh, nesse período de, eh, dos primeiros nove meses de 2020, um aumento de 216% nas exportações eh, de soja do Brasil para a África, 40% nas exportações eh, de açúcar e eh, o crescimento no outro sentido, de quase 10% das importações brasileiras de adubos e fertilizantes provenientes do continente africano. Um efeito realmente extraordinário, tendo em vista o cenário mundial. Portanto, e que mostra essa complementaridade muito grande existente dentro do setor do agronegócio com a importação de adubos e fertilizantes e a exportação de produtos agrícolas do Brasil para a África. Mas queria aqui voltar a um tema que queremos trabalhar muito mais intensamente, já temos trabalhado aqui no Brasil com diferentes entidades do setor do agronegócio, que é o tema do investimento é, no agronegócio. Ou seja, é, aproveitar e, e transplantar a experiência muito vitoriosa do Brasil nesse setor para diferentes países da, da África. Essa acho que é outra grande dimensão nova que podemos abrir com o continente, além da dimensão do relacionamento de negociações comerciais com o conjunto do, do continente africano. a dimensão do investimento agrícola. Como sabe, a partir dos anos 70, o Brasil transformou completamente eh, a sua agricultura. Era um país, em grande medida, eh, dependente de importações de gêneros agrícolas, apesar da, da qualidade e da, da disponibilidade do nosso território. E, eh, graças à tecnologia agrícola, fundamentalmente, eh, fomos capazes de nos transformar hoje, realmente, numa potência agrícola, sempre entre os primeiros um, dois, três grandes produtores e exportadores de gêneros essenciais, tanto de grãos, quanto de açúcar, quanto de carnes. Isso, em um período relativamente curto, de uma geração, transformou completamente o cenário do Brasil, transformou completamente o cenário da nossa da nossa inserção comercial no mundo. E achamos que o continente africano pode ter essa mesma vocação. E, e, e nós temos a experiência dessa, dessa revolução eh, agrícola, baseada, como dizia, em tecnologia. Né? Temos provavelmente a melhor instituição de tecnologia agrícola do mundo, que é a Embrapa, e eh, todo um setor privado, todo um empresariado eh, extremamente competitivo extremamente eh, eh, capaz de... De, uh, desse, de levar adiante esse processo transformador, tenho certeza, uh, em outros países, se abrirmos essa fronteira do, dos investimentos no, no agronegócio. Aqui, uh, também um parênteses, uh, é importante que se diga, uh, o crescimento, todo esse crescimento da nossa agricultura, do nosso agronegócio, se faz de maneira absolutamente sustentável. Nós temos uh, um dos setores agrícolas mais sustentáveis do mundo, é, a, o aumento da produção que se dá ano a ano, há muitos anos, é, a produção de grãos, por exemplo, se faz sem aumento da, da área, praticamente, é, apenas com a, o aumento da produtividade. É, no caso da, da pecuária, as nossas, a nossa área de pastagens, inclusive nos últimos 10 anos, sofreu uma pequena redução, então com uma pequena redução é, da área empregada para a criação, no caso de gado bovino, sobretudo, aumentamos a nossa produção, aumentamos as nossas importações. Então, o que se diz muito comumente na imprensa internacional, de que a agricultura brasileira se faz à custa de uma destruição do meio ambiente, de uma destruição da Amazônia, isso absolutamente não é o caso. Pelo contrário, se faz com base em tecnologia, com base em produtividade, com base na competência dos empreendedores privados. E, e essa parceria né, entre, entre governo e iniciativa privada, na qual a iniciativa privada tem a grande, a grande liderança. De modo que, e achamos que talvez haja uma certa semelhança na maneira como o Brasil e a África, ou exemplo, vários países africanos são vistos na imprensa internacional, há uma tendência de não conhecer as nossas realidades, né, não conhecer, a, de pensar Brasil, de pensar a África a partir de realidades de 30, 40, 50 anos atrás e a partir de estereótipos, né? isso é muito eh, danoso a ah, esse mundo de liberdade e prosperidade que nós queremos montar, porque somos países que estamos buscando justamente esses eixos e isso muitas vezes não é compreendido pela, pelo público internacional por causa de distorções que aparecem, sobretudo na mídia e de alguns grupos, algumas ONGs que insistem em criar muitas vezes com ligações políticas, eh, com, com setores políticos... Né, suplantados em nossos países, que insistem em criar uma narrativa falsa. Pessoas que, por né, causa da Amazônia, nunca estiveram na Amazônia, não conhecem e se põem a, a falar sobre a Amazônia com base em dados é, completamente falsos ou, ou muitas vezes, é, manipulados. Temos feito um esforço enorme, inclusive, de é, proteção crescente da Amazônia. Esse governo instalou pela primeira vez uma, um conselho eh, de Amazônia, ou seja, para coordenar todas as atividades das várias áreas eh, do governo envolvidas. Pela primeira vez estão se desdobrando forças armadas para combate a incêndios e para a implementação da legislação ambiental eh, no Brasil. Eh, isso é preciso que se conheça, né? e quando se fala, sobretudo, de agricultura, de agronegócio. Então, eh, se realmente abrirmos essa frente do investimento do agronegócio brasileiro na África, o que nós estaremos eh, transpondo e propondo é eh, um setor sustentável, um setor com alta tecnologia, um setor com alta capacidade de eh, empreendedora né? eh, e que transforma a economia, que gera renda, que gera, eh, que gera uma transformação social também, porque a imagem eh, dos setores da agricultura brasileira, de eh, né, alguns. Eh, grandes proprietários e uma massa de trabalhadores explorados, isso absolutamente não é mais a realidade, é um setor que gera renda, não só, claro, para, os, para as grandes empresas, mas também para os pequenos agricultores, mas também para os trabalhadores rurais. E esse tipo de, de modelo é aquele que nós estamos prontos e queremos compartilhar com a África em interesse, em interesse comum. E para finalizar, o quarto eixo, que é o eixo da cooperação, um eixo mais tradicional, digamos, da relação Brasil África, mas eh, que nós estamos procurando reestruturar eh, sempre em busca de qual é a, a o, quais são os imperativos do momento, quais são as oportunidades eh, do momento. Né? Eh, a nossa cooperação técnica ela se pauta pela eh, valorização das capacidades locais, ou seja, pela efetiva transmissão de conhecimento. Eh, os projetos de cooperação brasileira procuram sempre ser projetos que, depois de finalizados, criam um, uma capacidade permanente no país que recebe a cooperação, seja no setor que for, e não somente algo pontual, não somente algo que vai e depois desaparece quando o projeto termina. Temos essa, digamos, essa filosofia muito, muito clara. São, evidentemente, projetos que se baseiam também na semelhança geográfica, na semelhança cultural, na semelhança de valores, como eu dizia, entre, entre Brasil e África. Portanto, tudo se soma, ou seja, e essa dimensão de uma nova presença econômica e comercial do Brasil na África, eu tenho certeza que gerará novas ideias, novas necessidades de projetos de cooperação e vice-versa. Os projetos de cooperação, eles também precisam criar esses eixos, além de, da transferência de conhecimento, precisam levar também à, à criação de eixos econômicos, capazes de criar renda, capazes de gerar é, emprego no, no país que recebe a, a cooperação. Né? É, a cooperação humanitária também é algo que é, tem sido muito frequente é, temos sempre, a, dentro dos nossos recursos, que são limitados, mas a, a sensação e a certeza de que há uma solidariedade é, íntima e profunda entre o Brasil e a África. Isso sempre nos leva a, a procurar ser os primeiros, entre os primeiros a, a poder cooperação humanitária. É, mas isso dentro dessa dessa filosofia de que, claro, há sempre situações de emergência que preciso colaborar para enfrentar. Mas a nossa cooperação ela tem essa filosofia de procurar ser uma cooperação é, entre iguais e uma cooperação é, com a, a vista com vistas a uma é uma estrutura permanente, é uma estrutura de uh, longo prazo. Bem, uh, acho que até tinha vários outros temas aqui para, para mencionar, como, em áreas específicas, como energia, como outras, uh, uh, como outras dimensões, uh, mas acho que procurei já dar uma ideia da, uh, dessa nossa, desse nosso redesenho da relação Brasil-África e uh, fico à disposição uh, dos senhores. Muito obrigado.